fazendo aí o canhão? Sim. Boa. Fiz o canhão. Aí boa. Bo pode botar aqui do lado dessa mesinha aqui. Tá. Deixa que ah, eu posso. Eu preciso de um livro. Vai esperar crescer. Oh oh oh. oh. Ah ah. Nossa sou... Nossa nossa a gente é muito burro. Pronto. O que tu fez? Papel. Como? Tô, tô tentando craftar, né? Ah não, são só três, melhor ainda. Ó, oh, olha aqui na minha mão. Pronto, gente. Temos a lista. Temos? Calma. Não, ó, tá aqui a esquemática. Onde é vê onde que onde quer posicionar? Ah, a gente tem que limpar essa área, hein? <risos> é, então. Bora limpar. Uma, uma preguiça. Ah, Show pera aqui atrás. preguiça. Ela é um mais like. proporcional a nossa casa. Ué, oh, pior que eu não sei por qual lado é a frente. Tá, tu quer que ela seja aberta pra onde? Pra parte de dentro de casa ou aqui pra trás? O que você que acha? Aqui, tipo, aqui cê... Eu acho que pra trás, mano, fica mais da hora, porque. A entrada pra não trás. Tem, não tem como abrir uma porta só pra ver. Ah, vai ser então, vai ser um tipo. Um... É tipo uma garagem atrás. Até aqui só. Só até aqui que precisa. É muita coisa, hein? Aí tá, eu vou fazer uma... o. O cesto. Uma cutting board. Pegar o bambu agora, né? Ele faz assim, é, uma bomba, Nari. Enferno? É, tô tendo que fazer é, é. bora lá. Eu vou te lembrar, né? A gente não tem ladeira de pinheiro. Mas, tipo, tem aqui perto. Onde? É, eu vou catar, certo? É... Que isso? A velocidade, nether né? Speed, é isso? Rapaziada. É isso, pô. Acho que é bom. O que mais? Oh. Fogão. Como faz o fogão? Pá, pá, pá, pará pá, pá. Peguei um pack 16 já, já o se suficiente? Tá, 22 dirt, bão, Tá. Bão, Ignora, só bão, bota 20. Pé-oréu, Baked Granite Stairs. Enquanto tá. vai fazendo aí, o que, que eu vou fazendo, Munari? Vou fazendo o próximo da lista. E qual é o próximo da lista? Beleza? Frigideira. Frigideira. Um gancho de armadilha. que mais? Ah, beleza. Deixa Porque eu falar, mano, a gente é. já conseguiu, só falta as pedras. É, I gotta make other. other buckets for my. my. my. pé, ué. pé, ué. pé, Ah, é daquelas daquela janelas lá, se lembra? Aham. Uh -huh. Oh, o Munari morreu. Como faz o fogão mesmo? Tá. que mais falta? Bom, falta dois fornos. Não, um falta forno já tá comigo. Um forno já tá comigo e o segundo eu tô finalizando agora. Caraca, não gasta o balde. Depois que tu faz... Não. Tô com é, três balas quase... no inventário agora, porque eu não sabia disso. Ah, não. É só a panelinha. Aqui, ó. Panela. Ah, a gente pode só... Pe... Nossa, é muito fácil pra gente fazer esse calcário. Faz gabroso esquentando o ganito? É sério? Sim! É tudo tão simples o tempo todo. Nossa, Vai, e, a, acabou que a gente conseguiu fazer tudo sem nem sair de casa, né? É. Ai, ai, meu dedo! Ai! Ai! É ah, não. <risos> De Batei, teto. vagabundo. Batei pernindo longo Olha, eu fiquei preso aqui embaixo, graças a você. Ai! Bom tu não consegue me bater, mas eu consigo te bater. Claro que eu consigo te bater. <risos> Ai! Pois é, o é ruim. Ô, louco. Caraca. Ó, pisou, pisou, pisou! É meu, hein? É meu, hein? É meu, é acho que é Tem que matar. Mano, mas não consigo matar, ele tá focando em mim. Matei, peguei. É meu, hein? Não, não, não, não, não, eu Matei e peguei. Não. Realmente, esse vídeo aqui é sobre Farms Delight, mod de comida, conhece, né? Talvez não. Mas, então, a gente usou esse esquema do Create de colocar blocos automaticamente. E colo ele colocou os blocos totalmente fez essa cozinha aqui, a gente construiu um super plano E trouxe só ela pra de cá desse jeito É, é então, tipo de temática, só que melhor E tem a animaçãozinha lá do canhão, muito da hora A parte interior dela tá, tipo, muito linda Lance esse a parte é. exterior mas se a gente tipo, ah, depois, inclusive, a gente vai ter que reformar essa casa toda, né? A gente vai reformar essa casa todo um dia, então a gente vai deixar ela assim e a gente vai, a gente vai mudar essa aqui em vez de mudar essa. Então é. essa aqui vai ser tipo a versão 1.5 da nossa casa. Então. É mais maçã? Não. Então, vamos aproveitar aqui que a gente já tem tipo muita comida nesse que baú aqui. A gente vai pegar aqui e guardar nesses armários. E aí? Coloca nesse meio, nesse último aí. Ah! Why not? Ah, não, Porque... vou deixar esse último para as receitas finalizadas. Ah, então eu vou botar no ó. Do, do grão. No dos do, no, é, grãos mesmo. Você me deixa fazer uma torta de maçã? Vamos, vamos fazer nossa primeira receita, então? Vamos cozinhar. O é já isso. fez uma, uma a crosta da, da, da, da torta, mas eu quero fazer o mesmo. Quanto faz a tua três na minha. trigos. Deixa eu fazendo aqui, aí você vai misturando, Passando receita, pode ser? Beleza. Ó. Trigos. crosta de já. Olha pra comer ela, mas tipo, a gente não vai fazer isso. Né? Porque a gente é. pode simplesmente fazer a de maçã. É então, o que a gente vai fazer, a gente precisa de açúcar, três trigos. Nossa, é muito trigo, né? Acho que era assim, né? Hum. Perfeito. Hum. É isso. Primeira é isso comida que... feita na nossa casa, na nossa cozinha. Vamos guardar ela em algum lugar? É. Calma, eu sem... tô sem. fome. Nossa, tem é uma coisa Ai, no chão. Meu Deus. Aquela é coisa. Ah, não tem. Em cima aqui, ó, da crafting table. torta de abóbora. É isso, bonita, mano. Muito, muito. Bonita. Bom, agora a gente pode cozinhar, né? Ah, peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Usa my leite. que? Ah! É assim pra tirar. É assim pra tirar? Daí. Aham, uh -huh. aí eu consigo craftar de volta. Sim, daí dá pra craftar e colocar de volta, bonitinho, mano. Da hora. Legal que eu tô com batufa de gato na frente do meu cachorro. Vai, quem disse que eles não se gostam? para, vamos pular aqui uma meta. Um hambúrguer? O que tu acha? Ficou Fazer uma macarrão com a môndega, então, beleza? Ah, macarrão com a môndega? Vai ser. Isso, Apple Cider, essa aqui. Essa que eu quero fazer para tu provar. Cidra também... de maçã? Sim, e o suco de melancia. Eu quero fazer esses sucos. Um dos dois eu preciso conseguir. Qual cozinhar, o primeiro né? passo? A gente precisa fazer carne moída, né? Que basicamente é a massa ali. Que é a mesma coisa que, que faz a almôndega que faz o hambúrguer. E é um problema. A gente tem sete filés, mas a gente não tem nenhuma carne crua de vaca. É. Ó. Oh. Tain, tain, Incrível essa deu fogão. Ah. Sabemos. É fazer... Temos aquele um clipe que a gente... Eu sonho muito quando descobriu como que apaga. Com é. Pá. Não é assim. Você não ah, é com a pá? É com a pá! É com a pá! É com a pá! É com a pá! Tá, eu vou precisar de um açúcar. Realmente, eu vou ter que caçar uma vaca. <risos> ah, mano. Que eu... proposta, fazer uma operação fazenda, né? É, tô fazendo aqui suquinho. Cidra de maçã. Graças à Estônia a gente consegue fazer construções assim em lugares distantes e mesmo assim não, não tem problema nenhum. Só ambiente. Tá, então vamos lá pegar tudo. Olha, achei calcário aqui na parede. mas <risos> Vamos lá pegar pegar tudo e a gente volta, né? Quando tiver gente vai pegar uma vaca. Não, tu não vai fazer uma máscara de uma máscara de bisu para mim. <risos> é muito idiota dependendo da sua definição de né? tá, onde eu coloco essas ovelhas, Munaro? bota no cercado ali junto pô. não, né? Fazer outro bom, agora a gente tem ovelhas a gente pode ter vacas pode não, né? Pode... Você não trouxe as vacas é porque as vacas estão lá deu resistência não funciona, é na é Tá, então agora vamos terminar aqui de fazer a massa que eu tava fazendo, né? Pode ser com ovo ou com água? Eu vou fazer com ovo. E dois macarrões crudos, duas massas de macarrão que eu fiz com ovo, que fica mais gostoso, tá? Abre ah, de molho de tomate. Tá, precisa de gela e dois tomates. Gela e aqui no baú das frutas o tomate. Pode ser Tem... no, no mixer. Oh, oh, oh, olha o legal dessa frigideira, olha a legal dessa frigideira uhum. A gente pode deixar bastante comida ali, daí ela esquenta, mano Não queima, não? Não, não, não, não queima Ó, oh, vem pra ti, dropa aí no caso que eu preciso pra é fazer fogueira. Mas... É fogueira pa, É Papá, pronto Ô, oh, droga, Roast. tô com bebê, esses molhos de tomate <risos> Droga, tem que fazer mal Eu gastei todo pra fazer os molhos Tem tigela aqui, ó Tem? E... Nossa, justamente duas que eu precisava É, e também vou começar a guardar é, é Olha, macarrão com almôndegas uma, uma saladinha do Nether, uhum. acompanhamento. vamos lá. vamos lá. Peguei a salada primeiro. Saladinha. Peguei pô. náusea, padrão. Agora é o pri principal, eu queria ter pego fome. É, é. Eu, tô, eu tô com massa agora, vamos mano. Tô com uma massinha aqui, ó. Bem servido. Nossa, é de ficar com Tem o máximo, de... né? É, eu vou servir. Ô, de... oh, louco, olha isso. Olha a fome. Aham, uhum. nutrição, 5 é minutos de nutrição desses né? alimentos maiores. Oh, Agora, bom. por fim, é o suco de melancia que o Nari fez. Suco de melancia? Você não vai perder fome, tá ligado? Por 5 minutos. Sim, suco de melancia aqui, ó. Top, hein? Hum. Pedro suco. Então é isso, né? Bora finalizar por aqui? É isso. Bora então, tchau. Então, Tomara que eu nunca mais virou essa série. Muito ruim.